Você conhece alguém que tem doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença de alta incidência, é a doença neurodegenerativa mais comum. Então muito se fala, muito se sabe sobre o quadro clínico da doença de Alzheimer. Porém, não se fala muito sobre a importância da reabilitação para esses pacientes. Então a equipe multiprofissional de reabilitação faz toda a diferença para os pacientes com Alzheimer. Não só sobre aspectos motores, então, a gente sabe que pacientes mais graves vão ter prejuízo no movimento, na amplitude, com pacientes que ficam mais parados. É muito importante fazer fisioterapia para esses casos, mas também uma reabilitação cognitiva. Então, existem várias possibilidades de reabilitação cognitiva para esses pacientes. Se informe que faz toda a diferença.